O professor Bruno complementa aí a apresentação, mas o professor Bruno recebeu o título de doutor na Alemanha em 2012 e atualmente é docente da, da FEEC, na Unicamp, onde coordena o laboratório de acústica das comunicações. E a pesquisa dele tem foco em aplicações de técnicas modernas de, de processamento de sinais em diversas aplicações de áudio e acústica. É como aquisição e reprodução espacial de som, imaginamento acústico, caracterização de materiais acústicos e desenvolvimento de ferramentas de avaliação audiológica. Professor Bruno, se quiser compartilhar a apresentação, e a palavra está tá com você. Perfeito. Bom, muito obrigado pela apresentação. E a minha... O meu... O próximo slide era justamente para contar um pouco desse caminho que, que você já falou o fim, né que eu concluí o doutorado na manhã e estou como, já desde 2015 é no campo, mas só para pouquinho começar um pouquinho antes, eu sou geroticista, já doei em 2005 na Poglus, de mas desde a, a época da graduação já sempre busquei, ir para o lado do som, que eu já tinha um interesse pela área de acústica, de, de áudio. Então, trabalhei já na iniciação científica, com, com medição de salas, depois no mestrado com controlativo de ruído, de transformadores. E aí foi para o doutorado na Alemanha e acabei trabalhando com realidade virtual acústica, né, com reprodução binaural ou auricular, que é o que a gente tem hoje em dia né? Forte tendência no uso de sistemas de arquitetura de e radioelétricos. Depois, bom, terminei o doutorado em 2012, como dito, retornei para o Brasil e acabei as por... coincidências da vida aí, parar em Campinas e depois em uh, Nicampa. E não tinha nenhuma relação prévia com a nunca tinha passado pela Unicamp até então eu não conhecia todo esse ecossistema que existe aqui nessa região norte de Campinas, né, com o CPQB, Aldonato, Renato Archer, realmente me surpreendeu saber de tudo isso que existe aqui e eu tenho buscado sempre então, esse contato, sempre que possível um, aumentar o contato, né, então agradeço o Mário pelo convite e permitir apresentar para vocês e estar estreitar laços com o CPQD. O CPQD é só uma anedota, né? Eu, eu, para mim, o CPQD sempre foi o lugar onde o meu professor de, de eletro, compatibilidade eletromagnética da Poli, eu chamava ele era. A, gente só, a única coisa que eu sabia é que ele trabalhava no CPQD dava aula para a gente. Eu nem sabia o que era o CPQD, até mais tarde. Cheguei aqui e é, conhecendo toda a história do Suto que é realmente muito impressionante. Bom, dito isso, o, quando eu cheguei na Unicamp e entrei na Faculdade de Engenharia Elétrica, vindo dessa área de, de áudio e acústico, né, eu era meio que um pitinho um, um, fora do ninho, né estava... Sozinho, sozinho ali, tentando uh, tocar uma área nova dentro da faculdade, e existe dentro da FAPESP um, uma, uma linha de fomento, que é o, o projeto Jovem Pesquisador, que tenta justamente fomentar novos grupos, né, ou novas áreas de pesquisa dentro de instituições já estabelecidas, e eu consegui, então, eu submeti esse projeto em 2016, e em 2018 ele foi aprovado né, Eu recebi um projeto de pesquisador Para trabalhar na área de acústica das comunicações O título é esse que vocês veem aí Audio TSD Aquisição, codificação e reprodução de áudio espacial E é isso que eu vou contar um pouco para vocês Este projeto né, Que está que Tocando Está direcionando todos os, A maioria dos projetos Das pesquisas que eu tenho feito Com os meus um, alunos vou apresentar ao longo dos próximos 40 minutos e também esse projeto permitiu a construção né, de um novo laboratório, construção física de um novo laboratório que eu vou comentar também, mas acho que para começar a conversa, né o que, que significa acústica das comunicações que eu sei que é um termo que não é muito usual a definição de acústica das comunicações, é, é uma delas, né, essa daí, que são áreas de, são as áreas de acústicas relacionadas com técnicas modernas de comunicação e ciência da informação, ciências tecnologias da informação. Então, é tudo que tem a ver, eu acho que toda, expande muito mais, mas para mim é, é a interface da engenharia com a acústica é onde, e, do, e da comunicação, né, e, é aqui, e é aí que eu onde eu atuo, então acústica, engenharia de comunicação, eu estou dentro do departamento de comunicações né, na FREC, é, eletrônica, e computação, programação, processamento de sinais, tudo isso é o que a gente tem a se dedicado e mais recentemente aprendizado de máquina que está meio que se entrelaçando né, com processamento de sinais. Bom, esse projeto ele permitiu a aquisição de diversos equipamentos, né, aqui alguns exemplos, que a gente comprou 16 monitores, 16 alto-falantes de referência, para construir um, um arranjo hemisférico, compramos um arranjo de microfones, que é essa esfera que está vendo no centro aqui, é uma esfera com 64 microfones, também um manequim para emular a, a audição humana, microfones de referência, microfones miniatura, sondas de intensidade, computadores com GPU para treinamento de redes. Então, assim, houve um bom aporte da FAPESP para a construção, para conseguir montar o laboratório, só que acabou faltando o espaço, um espaço físico adequado para guardar para a gente poder usar todo esse, esse equipamento que foi adquirido. Então, quando eu apresentei essa situação para a FAPESP, a FAPESP abriu uma exceção à sua regra, que é de não financiar a construção, e ela acabou financiando a construção de um novo prédio para abrigar uma sala de escuta crítica, que é uma sala que atende às recomendações da ITU 116-2. E aí, conversando com um, amigo da família, o Eduardo Rosa, que provavelmente se vocês conhecem, ele comentou que o, que tinha uma sala como essa no SPQD e me colocou em contato com o Mário para eu ir aí conhecer a sala, dado que eu estou construindo parecendo para tirar algumas ideias. Então, foi assim que eu cheguei até o, o Mário, né, e a nossa sala então está buscando atender essa norma os principais requisitos, né? a coisa mais difícil para atender essa norma é o ruído de fundo, que tem uma descrição do que a gente precisa atender, são níveis de ruído bastante baixos, né? ela pede pelo menos NR15, se possível NR10, significa que eu tenho que estar tá praticamente o tempo inteiro abaixo da linha da percepção humana, né, ou, pelo menos na metade superior, a gente está bem próximo do limiar de audição. Ah, é difícil até mesmo de encontrar equipamento para medir esse esse ruído de fundo. O tá? um microfone de referência normal, ele ele não consegue, o ruído elétrico do microfone é maior do que o ruído acústico, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Além disso, precisa ter um tempo de reverberação baixo, o, tem que atender certo tamanho de sala, né, nós estamos atendendo aqui esse critério da do... sala para o sistema multicanal, nossa né? sala está com 60 metros quadrados, que está dentro dos 30 a 70 metros, metros e também as proporções da sala tem que atender certos, a um certo critério, nós também estamos no limite superior desse critério aqui, no que tem já a altura da sala. Então a gente tenta fazer a sala o mais alto possível. Eu acho que talvez essa seja a principal diferença para nossa sala, para a sala de vocês. Né? Então vai ser é uma sala que tem 8 metros de largura, 6 metros e 40 de um outro, outro comprimento e 5 metros e 12 de altura. Então ela vai é ser uma sala bem alta, é, construída com alvenaria externa e uma sala interna né, desacoplado, então essa sala verde que vocês veem aí, ela é construída de drywall e ela fica, ela é autoportante, né? é um cubo que se mantém por si só e está apoiado sobre molas para que não tenha nenhuma vibração externa que venha em causa ruída dentro dela. Certo, então isso sobre a infraestrutura do projeto, o que a gente tem, que talvez esteja de interesse para vocês. E agora quanto ao projeto né o que que a FAPESP financiou a gente para fazer Vou contando brevemente bem superficialmente o que que é esse projeto né ah, se a gente for pensar no som no início o som era uma a comunicação sonora seja ela fala seja ela música era algo que tinha que acontecer localmente e instantaneamente, ou seja, tinha que ser uma música ao vivo ou uma comunicação ao vivo. Depois, no, lá em 1870, desenvolveu os microfones alto-falantes, com isso a gente pode fazer ah, com, quando veio o telefone e a gente não precisava mais ficar no mesmo ambiente. Ah, Para gravar um ambiente, reproduzir em, outros, em outro local, então a gente se distanciou, mas ainda era algo que. A comunicação ainda era em tempo real. E mais, e alguns anos depois, já em 1877, Thomas Edison cria o fonógrafo, permite a gravação, e nesse momento se dissocia a, a gravação e a reprodução, tanto no tempo quanto no espaço. Eu posso gravar em algum local, em algum momento, e a pessoa escutar isso depois em outro local. Foi criada a indústria fonográfica e por muito tempo essa a indústria fun funcionou dessa forma, né, com um, apenas um canal, então, tinha as gravações feitas com um microfone, a reprodução feitas com um alto-falante, um, um amplificador, né, se fosse pensar nos fonógrafos. É, mas aí com, com a evolução dos transdutores, conforme os microfones foram melhorando, os, os sistemas de reprodução foram melhorando. Ah, notou-se que a qualidade é, a qualidade espacial começava a ser um problema. Então, melhorou-se a qualidade sonora, e aí veio a necessidade de melhorar a qualidade espacial do áudio. e fui, em 1930, o Blumlein patenteia a estereofonia. Estéreo, curiosidade, vem da palavra grega para inteiro ou espacial, quando eles criaram a estereofonia, usando dois microfones e dois alto-falantes, já estava-se pensando que a gente tinha um áudio espacial, um áudio imersivo. A gente nunca está satisfeito, né? a gente sempre está querendo mais. E nos anos 70, a indústria do cinema empurrou né, o Surround, o 5.1, que algumas décadas depois chegou às nossas casas como os home filters, mas que esses não não foram o grande sucesso que se imaginou. De toda forma, as transmissões do TV digital já incorporam transmissão multicanal. E, recentemente, o Fórum de TV Digital Brasileira está discutindo o padrão para a nova, nova versão do, da TV digital. E, e lá vai se incorporar ainda mais uh, um áudio ainda mais imersivo, com mais canais. E a gente eu vou falar sobre isso mais à frente, mas mais mais ambiente, uma cena reproduzir uma cena mais complexa implica em ser capaz também de gravar essa cena mais complexa. Então a gente precisa agora não somente ter muitos alto-falantes de um lado, como também um sistema de gravação que consiga uh, aquisitar, né, a mostrar toda a informação espacial contida nessa cena. E o caminho que a gente está tá vendo que está sendo perseguido é o uso de arranjos esféricos de microfones. E isso tudo precisa, hoje, vocês sabem que televisão virou um sistema de streaming, então, mesmo a, a próxima versão da TV digital, ela vai funcionar basicamente como um app dentro da TV. Então, você vai escolher qual streaming você quer, e pode ser um streaming de TV digital, é, de TV aberta, né? E todos eles rodando via IP, precisa ter a menor taxa de transmissão possível. Então, precisa pensar em codecs bastante eficientes para fazer a transmissão desse áudio espacial. Então, é nesse contexto que vem o, o nosso projeto e nós estamos atuando principalmente na gravação e um pouco na reprodução. E a gente não atua especificamente no codec, isso já está em três grandes players aí na indústria que, que, já padrão, que já definiram os codecs e não tem muito o que de disputar ali nesse momento. Então... Só como que está funcionando o, o, hoje a nova o novo áudio espacial, né? Acho que o, o principal é saber que existem, tá, tem a disputa da Adobe com a MPEG, mas a MPEG está na dianteira, e, e a MPEG tem três níveis de, de codificação de áudio digital, é, você pode pensar só no estéreo, um passo à frente que é o surround, e agora o, o mais recente, que é o que acabou de ser definido como padrão para a TV digital 3.0 no Brasil, é o SAC, o, o Spatial Audio Auto Coding, que é um sistema baseado em objetos sonoros. Mas, o que, que significa objetos sonoros? Bom, o, esse sistema ele vai receber esses objetos sonoros aqui na esquerda, vai encodar eles, vai comprimir eles de, da sua maneira, para redução de, de informação, vai extrair desse, desses uh, objetos sonoros também informações espaciais, né, o que a gente tem aqui embaixo, né, que é uma, são metadados sobre essas fontes, esses objetos sonoros podem ser interpretados como fontes descorrelacionadas e, e essas fontes têm alguma posição no espaço elas podem inclusive estar se movendo a gente pode pensar na esse padrão ele permite a interação então você o usuário poderia mudar a posição das fontes caso quisesse e então o, o padrão do peg h que define isso, ele, ele prevê que você, ele vai, o sistema vai receber os objetos sonoros, extrair informações espaciais, compactar tudo isso, transmitir, e no receptor, de posse das informações do usuário, de qual sistema de reprodução ele tem, se ele vai usar fones de ouvido, se ele vai usar alto-falantes, quantos alto-falantes, onde eles estão, ele vai... É, misturar esse ele, esses áudios ele vai criar os, os áudios que vão para cada para cada alto falante o melhor possível dentro do da distribuição né do, do arranjo que a pessoa possui Então, focando no, no objeto sonoro, como que eu faço para gravar o objeto sonoro? Então, é, é aqui que entra a uh, boa parte do nosso projeto. Né? Como aquisitar? Uma maneira, então, falando da gravação, uma maneira seria gravar individualmente cada fonte sonora na cena. Aqui é um exemplo de um musical. Então, se eu, tivesse, se eu quisesse gravar os atores de um musical, cada ator é, uma, é um objeto sonoro dessa cena. Não sei se vocês conseguem reparar, mas cada um deles está levando um microfone de lapela escondidinho, que no caso todos esconderam no, na testa, no cabelo. Isso vai mostrar que, em geral, a, micro, micro, não, microfone, a microfonação individualizada ela é, um, ela é trabalhosa. Se for pensar na gravação de uma orquestra, por exemplo, ela é às vezes até impossível. Então, a meu acaba trabalhando por microfonação de naipes. Aí, sempre tem crosstalk, sempre tem o vazamento de um naipe no outro. Ou seja, essa técnica é uma técnica difícil de se levar, difícil de implementação para muitos casos. Então, o outro caminho que a gente verifica que está bastante em voga, né, que é onde as pesquisas estão caminhando, é o uso de arranjos de, de microfones e os arranjos esféricos têm ganhado bastante importância, aqui é um exemplo de uma, existem outros sistemas comerciais disponíveis, e aí a partir desses, da gravação com esses arranjos esféricos, você faz a separação seca das fontes, e uma das maneiras que é possível... Melhorar essa separação de fontes é, é buscando a promoção de esparcidade. Então, é isso um dos temas da nossa pesquisa. Então, aqui é o trabalho que a Fernanda Caldas é, fez no mestrado dela, que ela já concluiu no, no ano passado. Então, isso é que eu vou falar, que são alguns dos projetos associados a esse, a esse jovem pesquisador. Né? A Fernanda buscou, o objetivo dela era ser capaz de localizar as fontes a partir da gravação com arranjo de microfones esféricos e, e tentar melhorar a localização usando esses algoritmos com motores de esparsidade Ela testou três algoritmos, que é o DCP, o Lasso e o ONP, e verificou que eles têm diferentes graus de qualidade. O que pode verificar é que para boas... Para ruídos bem comportados, o laço funciona, funciona bem, é, se começar a subir muito ruído, ah, bom, qualquer um dos três vai, vai piorar, mas ah, uma combinação que ela mostrou é que se eu usar o laço para primeiro estimar o número de fontes, e depois usar o OMP para localizar as fontes, isso dá um resultado interessante. e Porque o OMP ele tem um resultado bom, mas ele precisa ter a definição já prévia da quantidade de fontes presentes na cena. E a gente fez isso daqui, esse exemplo que a gente está mostrando é de simulação, mas a gente fez medições também e verificou-se também em medições que, que esses algoritmos eram capazes de localizar bem as fontes sonoras. Bom, outro problema, eu falei que no causa da Fernanda ruída era um problema, mas a reverberação excessiva de um, de um espaço também acaba atrapalhando a separação das fontes. Então, o, o Arthur, no seu doutorado, ele está tentando verificar como separar os objetos sonoros, dado que eles estão, que a gravação foi feita num, num espaço muito reverberante. E ele está combinando, então, a proposta dele o que acabou de qualificar, né? ele está começando agora a botar de fato a mão na massa para chegar em, em seus primeiros resultados, mas a sua proposta é primeiro usar algoritmos determinísticos para fazer a esparsificação dessa, dessa gravação. Então, tentar reduzir ao máximo essa reverberação presente. E, usando o algoritmo de aprendizado de máquina, realizar um mascaramento uh, no domínio tempo-frequência para melhorar a inteligibilidade do som. Né? E, e também melhorar com isso a separação desses objetos sonoros. E o, a cereja do bolo do, do Arthur é, é depois fazer uma, uma conversão desse áudio que foi gravado no, com arranjo esférico, foi processado para separar os objetos e limpar o áudio, depois reproduzir ele via fone de ouvido num, num contexto final. Outro, o Yugo já está mais, mais adiantado no trabalho dele, né? também está terminando o doutorado, e ele também está usando técnicas de aprendizado de máquina, mas no caso dele para fazer, uh, fazer bem forma, ou seja, filtros espaciais. O que ele quer é us usar o, os, os sinais que chegam dos microfones para passar passar pela rede e a rede entregar qual que é o melhor filtro linear que eu uso nessa situação. Porque as, o que a gente verificou, e eu vou mostrar um exemplo logo mais, vocês vão, se o Google Meet permitir, vocês vão perceber, é que a filtragem por redes neurais acaba tendo ainda muito artefato. Artefatos audíveis. Então a, a busca é tentar achar filtros lineares, que não tem que entreguem bons resultados, mas não tenham tantos artefatos, tá? Então aqui um exemplo do que, que o, o, o Hugo tem conseguido até o momento. Esse é o som puro. This is the biggest thing in the world, isn't it? The US Open was very difficult, but it was enjoyed. Aí assim gente... Adiciona ruído e reverberação. E repare que esse áudio, ele tem várias pessoas falando ao mesmo tempo de direções diferentes. Então, a gente quer separar uma única direção, ou seja, uma única pessoa. Isso seria com técnicas clássicas né, de, de fetalismo espacial. The biggest thing in the world, isn't it? the E aqui é o que eu o biggest thing in the world, isn't it? The it was enjoyable. My daughter is an adult. uma uma boa separação, mas eu não sei se para vocês chegou, ele tem bastante artefatos audíveis, é isso que a gente tem trabalhado aí para ver se a gente consegue melhorar. E dentro desse contexto de redes neurais, a gente também tem... A Karen, no mestrado dela, ela olhou não somente localizar as fontes sonoras, como também classificá-las. Então, ela... ela Existe um, uma competição chamada Cell, que é. Ah, Localization and Detection, né? Sound. Não lembro o Mas é, é uma competição de localização e detecção de, de fontes sonoras. E, e então ela usou esses bancos de dados para como baseline e, e tentou melhorar a performance dessas sistemas, né? ela propôs uma nova arquitetura e o que se verifica é que na arquitetura proposta por ela, aqui embaixo ficou sobre postões, é, para a situação como apenas uma fonte presente, duas ou três fontes uh, presentes, ela sempre tem resultados, a, a fonte, a, a, métrica, oh, desculpa, a arquitetura proposta pela Cari é sempre melhor do que o baseline que ganhou a última competição, teve uma nova competição esse ano, então a gente ainda a gente não está no, não teve tempo de comparar com o vencedor da competição desse ano, que foi liberado faz dois meses, é, nem dois meses, menos de dois meses. Aqui, quanto menor a métrica, melhor o resultado. E ela testou a arquitetura dela para diferentes bancos de... Vida. Dados, né? Diferentes bibliotecas, algumas que eram campo livre e aqui com mais reverberação ou com adição de reverberação, adição de ruído de fundo e isso é só para mostrar o problema que a gente tá querendo atacar, né? Aquilo que eu falei logo no início, quando eu com o Fernando e com o Arthur, que a gente tem que lidar com esse ruído de fundo e tem que lidar com a, com a reverberação, porque notem que conforme você vai adicionando, reverberação e ruído, o desempenho dessas redes sempre piora. Aqui, quanto menor, pior, e nesses casos aqui, quanto maior, pior. É, desculpa, acho que vocês não estão vendo, não estão vendo mal assim. Então, quanto, neste caso, quanto menor, pior, e nestes dois casos, a a minha direita, é, quanto maior, pior então a gente vê que adicionar reverberação E ruído de fundo Atrapalha o desempenho dessas redes Então a gente precisa tentar resolver Essa questão E aí tem mais o trabalho do, do Pedro que está buscando Também atuar na parte da reverberação é, Ele está buscando redes uh, Na verdade ele está fazendo uma Pesquisa bibliográfica Tentando encontrar os algoritmos mais recentes Que são capazes de reduzir essa reverberação, né? Então, a gente não se preocupa com a, as primeiras reflexões, com o som direto e com as, as primeiras reflexões, o problema são as reflexões tardias, são essas reflexões que, de fato, atrapalham a inteligibilidade e, e é aqui que a gente está querendo atuar, então, basicamente, a ideia é achar redes que consigam reduzir o, o, o rabo da, do decaimento. Ele tem então tá buscando tanto estruturas clássicas para comparar o resultado quanto uh, estruturas mais modernas, todas baseadas em redes neurais, para avaliar o que, que é qual que é o estado da arte, o que, que a gente consegue fazer nesse sentido. Bom, é, até agora eu estava falando da parte da gravação, que a gente grava com arranjo tenta extrair os objetos sonoros da cena, então, como eu vou conseguir separar os diferentes conteúdos sonoros para alimentar o, o codec, mas do outro lado o codec vai, vai querer reproduzir essa cena com a, com a maior espacialidade possível. Isso, aquilo que eu já comentei, né? o, o, existe uma etapa de renderização no protocolo do vamos pegar h que que precisa da informação de, de qual a, o sistema de reprodução que vai ser usado e aí a partir disso ele tenta determinar a melhor sistema, a melhor forma os melhores sinais de excitação mas quais são os possíveis os possíveis métodos de reprodução O que a gente tem quais são os principais paradigmas de reprodução que a gente tem hoje em dia a gente tem os, as técnicas de panorama que é o estéreo clássico, né? é você ter dois ou mais alto-falantes, estéreo ou 5.1, eles funcionam dessa forma, você tem o dois, dois ou mais alto-falantes e você vai mandar ah, sinais de áudio bastante correlacionados para os dois, mas com algumas diferenças de amplitude ou de atraso, e essas diferenças de, de amplitude e de atraso acabam criando pistas interauriculares, né? diferenças no sinal que chega às é. orelhas, que te induzem a pensar que o som está vindo de uma direção ou outra. Existem as técnicas de síntese de campo, que essas, como o próprio nome diz, elas tentam recriar o campo sonoro virtual num espaço de escuta. O problema delas é que elas são bastante caras, precisa de muitos transdutores, muito alto-falantes, precisa de muito de poder computacional para calcular os, os sinais de acertação e o que percebo que eu percebo é que elas estão sendo cada vez menos uh, pesquisadas elas tiveram um pico nos anos 2000 muita gente tentando pesquisando e tentando desenvolver novos sistemas com, com elas empresas nascendo mas elas foram caindo em desuso e hoje uh, a, o principal uso está uh, a realidade virtual está no binaural ou biauricular, né? Tem sempre gosto de usar os dois nomes, depende do grupo com que eu estou trabalhando, chama de um jeito ou de outro, mas a ideia do binaural é que eu vou reproduzir na orelha o som exatamente como se eu estivesse, o mesmo som que eu que chegaria na minha orelha se eu estivesse em outro, no, no ambiente virtual, né? Então, a diferença do binaural para o de campo é que as índices de campo recria o campo sonoro em todo o espaço, enquanto o binaural recria o campo sonoro somente na entrada das minhas duas orelhas. Então, ela é muito mais simples de ser realizada e ela tem um forte realismo. Então, eu vejo que a pesquisa hoje em dia está indo muito na direção do binaural e já temos sistemas comerciais funcionando muito bem, né? Por exemplo, os, os AirPods da, da Apple, que já tá, estão tá no mercado, e tem, tem, outros, tem outros vindo, né? Os, os óculos de realidade virtual como o óculos Richter e o, o HoloLens, é, todos eles trabalham com, com sistemas binóruns de produção de áudio Então, nossa ideia é... Não é trabalhar não é desenvolver o sistema de reprodução, mas entender mais a fundo como o nosso cérebro se comporta quando ele está escutando diferentes sistemas de reprodução para saber qual qual o nível de detalhamento, qual o nível de complexidade do meu sistema que eu preciso para entregar uma, uma certa um certo grau de imersão. Para isso, claro, eu preciso ter os sistemas para avaliar, então a gente está construindo um sistema de síntese de campo, que é né? aqui esse com os 16 alto-falantes, mas nós também estamos uh, trabalhando para ter um sistema de síntese dinâmica de áudio binaral. e tendo todos os sistemas uh, rodando, instalados lá no novo, no novo espaço, no novo laboratório, uh, a pesquisa vai no sentido de entender como as respostas cerebrais vão variar para diferentes quando eu excito os trubos, o cérebro, a minha audição, com as diferentes técnicas de apresentação de áudio espacial. Então, é nesse sentido que está o, o trabalho do Douglas, que é assim, um primeiro, uma primeira engatinhada no, nessa direção. Então, o, o Douglas, ele está colaboração com colegas da fonoaudiologia, ele está no seu doutorado buscando um método de avaliar a percepção sonora e a gente acabou encontrando essa, esse método do P300, que é um, um tipo de um EEG, né, a gente tá avaliando a resposta, a atividade cerebral, a atividade elétrica do cérebro, e os audiologistas já conhecem, já sabem muito bem que existe um padrão de resposta do cérebro é, que, que vai de que eles chamam de curta latência, média latência e longa latência. Esse, esse padrão vai depender do, de qual etapa do processamento auditivo está ocorrendo naquele momento e na longa latência esse evento ele é relacionado com atividades cognitivas de alto nível. Então, para a gente avaliar o P300, a gente precisa que o paciente esteja prestando atenção naquele som e que eles é, ele esteja de alguma forma processando aquele som. O que é, o P300 é comumente usado, né, para avaliar o processamento auditivo central de pacientes com queixas de problema auditivo e como que ele funciona é um exemplo aqui do áudio que é apresentado ba ba dá ba dá você deve ter percebido que ele falou ba ba dá ba então teve um, uma uma vogal diferente então nesse teste pede se para a pessoa é, prestar atenção e contar quantas vezes aparece a palavra diferente, ou a sílaba diferente no caso, e, e, a, e aí o EEG vai traçando a, a resposta cerebral né, para essa atividade. E o que a gente quer avaliar é se, em vez de eu pedir para a pessoa prestar atenção na sílaba diferente ou no tom diferente, que acontece né, em vez de fazer papi, papi, é, a gente vai apresentar o som vindo de uma direção diferente. Então a gente vai apresentar sempre o som vindo da esquerda e de repente o som o odd number, né, o, o som raro, vai vir da esquerda. Aí a gente... A, aqui é basicamente exploratório. A gente quer entender se a gente consegue por EG, por latência, ter alguma correlação com a audição espacial. Então, esse é um um dos outros uma outra pertente de, desse projeto bom então eu posso dizer que esse projeto é, é o projeto principal do laboratório né boa parte das nossas energias estão focadas mas sempre existem projetos paralelos né? outros, outros projetos em andamento e vou contar aqui dois desses projetos que talvez possam ser de interesse para vocês um deles é o desenvolvimento, junto com colegas da Fundação de Geologia, de um teste de avaliação espacial, de, do processamento, avaliação do processamento espacial em crianças. É um teste que já existe em outras línguas, já existe em inglês, por exemplo, mas para a gente realizar esse teste com crianças no Brasil, é, o teste precisa ser feito em português. Então, nós estamos né, todo. Repetindo todo esse teste, todo o processo de criação desse teste agora na língua portuguesa, nós gravamos um banco de sentenças, aqui está uma a gente trouxe, a é, é, dubladoras para gravar essas, essas sentenças, Então, está um exemplo de uma delas na, na Câmara Nicólica, que a gente tem em engenharia mecânica, é, desenvolvemos um software de apresentação, apresentamos essas sentenças para um grupo de 40 adultos e 20, 24 crianças, a partir dessa da resposta, a gente equalizou as sentenças, a gente selecionou quais as, as frases que faziam que eram melhores resultados, equalizamos elas para ter mesmo nível de inteligibilidade, e agora a gente está na fase de fazer a, a avaliação da da curva normal, né? Então, apresentando agora para um novo grupo de crianças, sempre da mesma faixa etária, e a, e verificando qual que é o nível nível padrão de resposta, né? Então aqui o que a gente está fazendo é apresentando sons é, vindo uma história que está sempre tá sendo contada na, ou na frente ou, atra, ou do lado e uns e sentenças, frases que estão sendo apresentadas sempre na frente e, e a gente pede para a criança repetir essa frase e aí a gente avalia com bem, quantas palavras ela conseguiu repetir, com bem ela entendeu a frase. E, e se a, a, a história que é o, o sinal competitivo, ele está do lado e a, e a fase principal está na frente, a gente nós somos capazes de ignorar, né, de suprimir essa esse sinal e, e então a, a nossa o nível de reconhecimento de fala é mais baixo, que a gente consegue escutar, entender melhor o que está acontecendo. Se tudo está vindo da frente, a gente não tem a capacidade da filtragem espacial, e aí, então, o, o limiar de inteligibilidade só que, E é isso que está sendo avaliado, porque existem porque pessoas, né? O foco aqui é crianças, mas isso poderia ser adultos também. E que mesmo com as fontes separadas no espaço, ela não consegue fazer realizar essa separação espacial, pois tem problemas de, de compreensão da falta. Um outro projeto que nós estamos trabalhando é no contexto de análise preditiva de falhas em substituição de energia elétrica, e aqui também usando inteligência artificial. Esse é um projeto grande, de, daqueles projetos da Aniel, né, junto com, com uma empresa de transmissão, e, e o objetivo é criar um banco de dados pra, do comportamento do, dos ativos dessa subestação, para depois ser capaz de treinar um algoritmo para prever ou indicar comportamento anormal, falhas, né? Para a gente conseguir montar esse banco de dados, a gente vai, a gente precisa de ter transdutores especiais. Então, um dos, a gente tem um, um dos focos do laboratório agora, é o, que eu, o trabalho do Lucas, é em desenvolver sensores para fazer esse monitoramento. Eles têm que ser sensores que tem uma larga, muito larga faixa de de frequência, então eles têm que medir desde 100 Hz até ultrassom. A gente planteia, nós estamos especificando até 80 kHz, porque existem efeitos que ocorrem aí na região de ultrassom que, que são importantes serem avaliados. E, e a gente tem também a ideia que eles, quando, quando subimos muito, né, quando vamos para a faixa de ultrassom, os, os sensores começam a ficar muito direcionais. Então, para combater esse efeito, a gente está usando um arranjo né, distribuído, então arranjos apontados para diferentes direções, para a gente conseguir amostrar né, o campo sonoro em, toda a sua, em todas as suas direções. E aí, vamos ter que determinar uh, os features, quais são as características principais para fazer um, um processamento local, para depois entregar isso para o... Para um, para um concentrador, aqui está explicado melhor, né? então aqui está a geração do ruído, que vai ser mostrado vai passar por um, um processamento local, porque a gente tem restrição quanto à rede, que não pode ser usada pela transmissão de dados aqui, então não dá para ficar mandando o um áudio puro para a concentradora, que vai fazer o processamento usando o IA. O tratamento é feito localmente, já é feita a extração de, de features que são então enviadas para a condensadora, onde tem um outro grupo atuando para fazer a parte de Inteligência Artificial. Bom, com isso eu passei por, voando aí por todas as áreas que a gente tem atuado mais recentemente e espero que tenha sido de interesse. Mais uma vez agradeço o convite e fico aí à disposição para qualquer dúvida que tenha ficado Nossa, bacana professor Bruno. parabéns aí pelo pelo trabalho e a gente, a gente agradece a disponibilidade por, por preparar e fazer a apresentação e ter esse bate papo aqui com a gente tem que falar que boa parte do trabalho foram os meninos e meninas que fizeram né? sim <risos> sim apresenta os slides para a parte deles, mas já deixa, eu sei que alguns deles estão aqui e quero agradecê-los pela ajuda. Legal, parabéns aí para todos, então.